Bom dia a todas e a todos, é bom rever muita gente que eu não via há muitos anos, anos mesmo. né e, Então, eu estou aqui hoje, basicamente, para é, compartilhar com os senhores e as senhoras é, o que vai, é, enfim, a programação que está prevista né para a participação do Brasil, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que será a 73ª sessão. Então, como o senhor já sabem, o presidente da República é o chefe da delegação do Brasil, né, e ele tem uma programação que eu vou transmitir aos senhores, e parte da delegação também estará o ministro de Estado ministro Luiz Nunes Ferreira, e uma delegação de assessores, entre os, entre os quais eu estou é, incluído, e outros diplomatas. O, eu como, vou começar pela programação do presidente. O presidente, como vocês sabem, tradicionalmente o Brasil abre os debates gerais né, da, da Assembleia Geral. A Assembleia Geral começou já oficialmente no dia 18, mas os debates só ocorrerão no dia 20, serão abertos no dia 25, o que é uma oportunidade para que cada Estado membro se pronuncie sobre o seu posicionamento na, enfim, no multilateralismo, uma questão de como elas se colocam diante dos, dos desafios internacionais, é uma mensagem, muitas vezes nacional, mas também de solidariedade e de valorização do multilateralismo. Então, o presidente começa as atividades na ONU com essa abertura, no dia 25 de manhã, mas, na véspera, ele terá um evento que não faz parte da ONU, que é um, um almoço que é oferecido é, em homenagem a ele pela, a, pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Então, no dia da, da, da abertura dos debates, o, o presidente da República vai se reunir brevemente com o secretário-geral da ONU, logo numa, numa pequena antessala, e ali terão um encontro breve. E aí, então, o presidente, então, tomará o seu lugar no, no, no plenário da Assembleia Geral para pronunciar o seu discurso. Logo após esse, o discurso, ainda na sede da ONU, ele deverá, o presidente Michel Temer deverá se reunir ainda com o presidente da Colômbia, o senhor Ivan Duque, e participar logo depois de uma, uma reunião de presidentes do Mercosul. É, à margem desse, do, do debate geral, vai ser realizada uma série de, de eventos paralelos e reuniões multilaterais em diferentes níveis e sobre diversos temas. Entre tais eventos, destacam-se Especialmente a, a os que contarão com a participação do ministro Aloysio Nunes. Primeiro será a participação do, do ministro na cúpula Nelson Mandela, que é uma cúpula que foi estabelecida por uma resolução da ONU que é, estabelece o dia 26 como o dia internacional, do, o, perdão, o centenário do nascimento de Nelson Mandela, e então o ministro fará um pronunciamento. Logo depois haverá um outro evento, que é o Dia Internacional da Eliminação das Armas Nucleares, que é um tema ao qual o Brasil atribui uma grande importância, tendo sido o primeiro país a assinar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, TEPAM, que é a sigla que, que nós usamos, depois de participar... O Brasil participou de maneira muito ativa na elaboração desse Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Em seguida, o ministro participará também de uma reunião ministerial do G4, que, os é sabem, um, é um grupo de países que uh, estão querendo promover a reforma da ONU e que uh, nos coloca como candidatos. É um grupo de quatro países, né, que, uh, que a Alemanha, Índia, Japão e o Brasil que estamos comprometidos com o objetivo comum de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso vai constituir uma oportunidade para discutir os próximos passos a serem dados por esse grupo, de maneira a promover o processo e tentar ver se conseguimos implementar. É, logo depois, o ministro também participa de um, de um evento paralelo, em que o Brasil é patrocinador, chamado Road to Marrakech, que é uma, uma fase preparatória da conferência de Marrakech que vai ocorrer no Marrocos, na cidade de Marrakech, em dezembro, que é para promover a, a migração, quer dizer, a, a, uma conferência que vai tratar de migração e o desafio que, que, que hoje em dia temos com relação essas migrações em massas e todos os desafios. Né? E o Brasil, então, está copatrocinando patrocinando esse evento na ONU, que é um evento paralelo. Depois, há outros duas uh, uh, eventos que o ministro vai participar, que são significativamente importantes para o Brasil, que é do IBAS, que é o grupo né, Índia-Brasil-África do Sul, e do BRICS, que é uma outra configuração né, multilateral multilateral, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em que o Brasil já coordenará essas duas reuniões ministeriais na qualidade de país que receberá a presidência pró-têmpora desse, desses dois grupos. Então, nós já assumimos esse, esse, a coordenação desse grupo né, nessa ocasião. O ministro também participará de várias é, reuniões, é, bilaterais com chanceleres, né, vários que estão na fila, na, na lista, por exemplo a, com a, a ministra chanceler da Áustria, do Libo, chanceler do Líbano, a, bom, aos próprios chanceleres do, dos Brics, né, da China, da Rússia, né, da Índia, ele vai também ter encontros com eles e, enfim, é uma agenda que ainda está uma dinâmica muito ativa, porque os ministros que estarão lá na, na, na, nessa semana acabam acertando em última hora quando é que eles conseguirão que suas agendas sejam é, conhecidas. Né? Então, há uma, uma, uma lista grande estamos fazendo. Ele vai ter, ele vai, o ministro também vai ter uma, uma, uma, um encontro, uma pequena reunião bilateral com, a, com o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, e a presidente da própria Assembleia Geral, a ex-chanceler Maria Fernanda Espinosa, do, do Equador, em que ele também vai ter um encontro bilateral com ela. E, basicamente, essa é a programação que, que, que nós temos para essa, essa Assembleia Geral da ONU e me coloco à disposição, se tiverem algum esclarecimento, alguma dúvida que queiram é, me fazer. Obrigado pela atenção. De... Bom dia, tudo bem? É, eu gostaria de saber se o presidente Temer vai ter mais reuniões é, é, bilaterais, com essa cultura de Colômbia, e qual a mensagem do Brasil que eu tenho de deixar lá na, na, na, na CEPIL, que eu tenho de deixar na, na, na CEPIL, CEPIL, perfeito. Não, ele, ele só está previsto com, com o presidente da Colômbia. Também é uma questão de, de, de coincidência, né? como o presidente vai ficar esses dois dias só, ela vai ter essa, esse encontro. E, e, e como vai, vai ter outras atividades essa vai ser a única bilateral que ele vai ter a nível de presidente com relação à mensagem o, o, o texto está na presidência eu não, eu não poderia adiantar aos senhores é, mas enfim obviamente a participação do Brasil em grande parte vai ser valorizar o multilateralismo reforçar um pouco né como o, o multilateralismo e a ONU como o principal órgão né, o organismo universal então, nossa participação. Mas eu não posso adiantar nenhum outro conteúdo, a não ser uma, uma ideia muito geral, é, pela própria essência da participação do Brasil na ONU, é valorizar justamente o multilateralismo né, e mensagens, obviamente, é, positivas. Sim. Tudo bem. Sobre migrações, dá para a gente imaginar que a crise migratória para Venezuela seja um tema importante? Olha, claro, Venezuela é um aspecto importante dos desafios que nós temos hoje com relação ao fenômeno das migrações em grande escala. né? Bom, esse outro Marrakech, na verdade, é uma. É um evento que, que está sendo coordenado por uma representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, a senhora Louise Arbour, é uma canadense, que propôs a, a realização desse, dessa, desse evento, um pouco para... É, tratar no nível mais amplo possível, inclusive esse, o de Marrakech, não, não um evento paralelo, mas o um evento em dezembro, né, sobre... é para reunir um pouco os, o fenômeno da migração que está no mundo inteiro. Obviamente que a questão da Venezuela também é, será tratada, mas há uma série de outros é, né, casos e situações e, em circunstâncias muito drásticas, né, humanitárias, que também devem ser compensadas. Então, é um pouco... Uma, uma, uma, uma oportunidade para que se fale de uma maneira mais global e ver como é que globalmente eh, os países podem eh, participar, eh, contribuir. Né? Então, é, uma, um, é um evento muito maior que terá, novamente, desdobramentos depois dessa conferência, que vai ser tentar implementar algum tipo de. provavelmente, eh, vai ter uma declaração e depois disso, ver o que, que exatamente vai, cada país vai poder fazer, ou, ou a própria ONU, através da ONU, ou em suas regiões, especificamente. É o um evento da ONU, É. de marketing. E é. o Brasil patrocina um novo Package, não é um evento de marketing. É, exato. Bom, bom, patrocina, né? é? É. Não, nós patrocinamos. Esse daí, ah, nós somos, digamos, um dos uh, uh, uh, que, que criaram. O co patrocina é quando você adere depois do evento já está o patrocínio é quando você dá origem desde a origem já tem exatamente tem outros países que patrocinam que eu posso dizer para vocês aqui os outros países que conosco são é tanto papel que a gente Eu vou ficar devendo para os senhores, mas de cabeça eu me lembro que tem México, né? México, Canadá, Alemanha, Indonésia. Eu posso depois passar para vocês, é um grupo de mais ou menos uns oito, seis ou oito países que estão patrocinando esse evento, que você me perguntou. E qual agora o nível de representação dos países no evento de Marrakech? É, é ministerial, É, ministerial. Esse está sendo feito, já foi concebido para ser no nível é, ministerial. Então o serão é quantos Ainda não. Esse é o tipo de, de, de, de, de evento que nós, obviamente, estamos sempre tentando, e, e há adesões né? de última hora, há uns que vão para outro... E, e, nomeiam substitutos, enfim, uma coisa que tem uma dinâmica, mas a ideia é que seja assim, que seja ministerial e, no nosso caso, nós participaremos porque somos patrocinadores. Então, o ministro Aloysio não estará nessa nesse evento. É que um evento para debater essa crise migratória, Olha, eu eu acho que essa questão migratória já foi tratada Talvez não nesse formato, mas a preocupação certamente já foi levada a onu ano, ONU eu não tenho é, nenhuma informação específica, mas a migração é um assunto que já está muito... Inclusive já existe uma, uma, um, um, um pacto global sobre migração que está sendo é, elaborado e que já tem alguns anos, pelo menos, de que há debate e se está formando. Agora, nesse formato, sim, eu acho que é a primeira vez, mas o tema já tem sido dramático já teve outras ah, ocasiões em que o assunto foi abordado. É, a agenda de lateral embaixador do Brasil foi um dos nossos, um dos colombianos, e na pauta, além da venda do Foi dos colombianos. Isso, obrigado. Bom, eu acho que é uma, é uma agenda aberta, vai ter muitos assuntos. Eu não tenho, no momento, agenda, o, o, o, a agenda, na presidência que está sendo elaborada essa, essa agenda. Não. Mas, enfim, vai ser, obviamente, uma, uma, uma agenda para, uh, digamos, rever um pouco a agenda bilateral, também, obviamente, na área de cooperação, não somente uh, aspectos como esse, que é apenas um dos aspectos que há a se debater. Nós temos outros temas, né, construtivos, é um, é um governo do, do, do, do presidente Ivan Duque que está começando, então há muitos temas que acho que o presidente e o, o presidente Temer e o presidente Duque terão para, e pra, sobretudo para reforçar o contato pessoal entre eles, sobretudo essa é um dos lados importantes dessa bilateral. E nós temos aqui as alistas, é muito, a minha, a, minha, a minha colega foi muito rápida. Então, é Brasil, que estão patrocinando: é Brasil, Canadá, México, Marrocos, Filipinas, Turquia e Alemanha. Só para complementar o dado. Posso repetir, sim? Bom, claro, além do Brasil, Canadá, México, Marrocos, Filipinas, Turquia e Alemanha. sim ibans exato olha eu não sei exatamente a data mas é, a praxe é que na assembleia geral no ano anterior é, o país que vai assumir já coordene a primeira a primeira reunião né? Eu não sei exatamente a data, mas eu acho que é no ano que vem que nós assumimos. Essa questão da agenda do ministro Alísio, o senhor pode dizer os dias que a gente lê? Posso. Posso, sim. Então. Então, deixa eu ver aqui. A cúpula de Nelson Mandela vai ser no dia 24. A, a reunião do G4, né, que eu, vai ser no dia 25. Bom, o, o ministro também acompanha o presidente nas, nas, nas atividades que o presidente vai estar. Vai né. Reunião com a coordenadora, né, com a representante especial do secretário-geral para a migração, a Nossa senhora Luiz Alvaro, vai ser no dia 26. O Dia Internacional de Eliminação de Armas Nucleares também vai ser no dia 26. O evento sobre a migração, o Road to Marrakech, também no dia 26, são esses três. O IBAs e o BRICS no dia 27. E as bilaterais eh, estão sendo eh, ainda agendadas para se encaixarem um pouco nos, nos intervalos dessas reuniões plenárias. Né? O presidente, ele vai e volta na quarta? O presidente chega em Nova York no domingo, eu não saberia precisar a hora, e ele retornará à Brasília eh, depois da sei em que momento exato, mas o último evento dele na terça-feira, que vai ser a intervenção dele, né, o, o discurso na Assembleia Geral, e logo depois ele virá, não sei exatamente qual é o horário, mas ele virá depois disso. Então ele fica a segunda inteira e metade da terça-feira. Sobre essa reunião do G4, Sim. É, houve uma época em que essa a, a proposta de falar do Conselho da ONU era uma prioridade absoluta, não um, havia um evento em que nós tocássemos esse E, pelo menos aparentemente, esse se reduziu-nos últimos tempo. Eu que me contasse como é que está, em que estágio nós estamos. Bem, nós queremos justamente dar, e a outros países né, do grupo que também querem retomar uma dinâmica maior e realmente começar a fazer propostas mais concretas. Né. é um, um é, Esse tema tem vários grupos, existem várias outras fórmulas que estão correndo paralelamente ao, ao G4. Né. E, então, há muita movimentação, há outras propostas que, que estão sendo feitas, mas nós achamos que a nossa é, é representativa, né? ela, ela cobre, digamos, países importantes que deveriam estar nesse, no Conselho de Segurança e nós gostaríamos que pudesse ser imprimido né? um, um ritmo mais dinâmico a esse tipo Quer dizer, obviamente tudo, tudo isso nós temos que fazer em conjunto com esses outros quatro os outros três, perdão os outros três parceiros do G4 e, e, e sim voltar, digamos, a, a dar mais dinamismo a isso houve o, houve o, o, o, o processo todo não ONU um pouco porque como não se pautava, esse assunto não vinha, perdeu um pouco e nós justamente queremos que o, se retorne esse momento né, e as discussões voltem a estar mais mais presentes na, na, nos diálogos, né, no âmbito da, das Nações Unidas. Mas a intenção nossa é essa, justamente, é não deixar esse assunto ficar em segundo plano. E essa reunião de agora, que é a iniciativa, é? Ela é, Todo ano tem, todo ano. Inclusive, ao longo do ano, há reuniões, há, há, entre os quatro, nós... há uma Cada um, um é o coordenador né? e nós fazemos atividades do G4 junto a outros governos para sensibilizá-los. Então, há coordenações cada vez num dos países, de coordenação do que, que pode ser feito, examinar possíveis estratégias, E uh, mas aproveita-se a, a, a Assembleia Geral da ONU, desde que esse G4 foi constituído. Todo ano há ah, é tradicional esse encontro do, do G4, os ministros do G4. Eles, é uma coisa que já está na rotina independente da, da. Se não me engano, esse ano quem está coordenando a Índia, é Emelina, é a Índia que está é a coordenadora, né? Então eles é que, eles é que preparam, inclusive a, a, essa reunião do G4 vai ser no, na, na missão da Índia, na missão da Índia junto à ONU, são eles que estão coordenando. Então é todo ano algum país toma a frente para, para coordenar esse assunto esse, esse grupo Você pode comentar um pouco o para isso? não aparece mais né? bom o, o, o, a agenda da ONU realmente é difícil você algum grupo, alguém determinar qual é o assunto que deve predominar, né? tem tantos assuntos tantos desafios multilaterais hoje em dia direitos humanos e questões né, de, de a migração, por exemplo, que é uma, uma coisa. Agora temos também nessa agenda nossa, que é o movimento, e que nós participamos também pela atividade que nós mantivemos, a questão da, da eliminação de armas nucleares. Então, há, muito, há muitos temas que concorrem. Então, obviamente, é um pouco compreensível que a atenção de todos se distribua um pouco em todos esses desafios. Muitos países têm problemas nas suas regiões, são muitas vezes desviados para a coisa. Mas nós achamos que, sim, devemos justamente redinamizar esse assunto dentro dessa extensíssima pauta da ONU, né? que são realmente é uma pauta com muitos, muitos problemas, muitos desafios. Mas, de fato, é, é, enfim, se dilui um pouco né, esse, esse tema, com tantos que tem a ONU, mas justamente o que nós queremos é justamente ver se conseguimos que se volte a se discutir, que nós achamos que é importante, essa reforma né, do Conselho de Segurança. É uma coisa que pode redinamizar, inclusive, a própria ONU, né, uma reforma da ONU, e especificamente do Conselho de Segurança, pode dar uma outra, um novo formato né, de Conselho de Segurança, pode dar toda uma nova dinâmica, inclusive ao, ao tratamento de outros assuntos na, na, da ONU. É possível que o presidente aborde esse assunto de discurso dele? Embora... Do G4? Isso. Não, não, não, não, não de... na Assembleia Geral. Sim. Reforma do Conselho de Segurança da ONU ah, pode sim. ser no mesmo um discurso do presidente? Pode ser. Mas não dou garantia, mas eu, eu imagino que sim, esse é um assunto, provavelmente, um dos principais é, temas que nós temos na ONU é justamente né, uma... É reivindicar essa reforma do Conselho. Então, muito provavelmente, deverá estar assim. Não posso estar grande. Pode sim. uma linha geral do que a proposta? É o Brasil que não de... Isso, isso. Mais coisa? O, Eu vou de ser muito franco, eu não, eu não começo a fundo a, a, a, exatamente qual é a pauta. É um assunto que já tem anos e que vem se, se, se reprogramando. Infelizmente, o, o nosso o diretor do departamento, já está em Nova York e a ideia teria sido de que ele também pudesse dar detalhes maiores mas isso também podemos por favor, se tiver curiosidade de nos contactar nós podemos passar uma pessoa que realmente cuida do assunto com mais mas em linhas gerais é, é, é, é isso quer dizer, nós, os quatro países juntos é, fazerem uma, uma proposta que é uma proposta de que os quatro países então passem a integrar um assento permanente no Conselho de Segurança. Por que ele tomou o assunto agora? É importante, como mencionado, mas o que ele colocou agora? O que há de, no contexto atual, que justifique e dinamize o assunto? Bom, justamente porque ele talvez não tenha tido, a, a, a, a, a, na expectativa do, do, do grupo, né, do G4, a, a, a inércia na ONU como um todo não, não não atendeu às nossas expectativas. Então, acho que nós agora queremos justamente ver se conseguimos dar uma, uma um novo impulso. né Mas isso tudo justamente vai ser discutido nesse grupo. Que passos, então, nós podemos tomar para justamente revitalizar esse assunto. E, basicamente, é essa... Sim. Tempo. Não tem, sim. Então, Quais seriam as prioridades de Itamaraty na reunião da Assembleia da ONU, se tudo está sendo carro, a reforma do processo de segurança da ONU, outras prioridades? É. Bom, prioridade, é difícil responder que tudo é prioridade, né? mas todos os temas são importantes. Mas o que, o que nós destacaríamos assim como significativo vai ser justamente a incorporação da presidência né, para o tempo do IBAS e do BRICS, isso é uma novamente vai fazer com que conhecido duas presidências de dois grupos muito é, que o Brasil é muito atuante e esses são digamos que o dia mais do que nada destaque do que prioridade prioridade acho que todos são, são, são temas prioritários é, o bom a nossa manifestação na questão das das, das é, da eliminação de armas nucleares nós desde o começo quando o tratado foi foi elaborado, o Brasil foi um dos países do, do, do núcleo duro que tentou promover. Então, para nós também dar repercussão, fazer participar desse evento, né, sobre a eliminação de de, de armas nucleares é importante. O bom, a questão da imigração e o também para nós é um assunto que nós temos a contribuir acho que o Brasil sobretudo pelo que tem tem tem, tem feito aqui com ao abrigar né, tanto há um tempo atrás haitianos como agora a questão dos venezuelanos, acho que nós conseguimos digamos gerar no Brasil uma, uma, uma boa prática que podemos contribuir é um somos um país que tem interesse nesse assunto o próprio ministro a lei da migração foi ele o relator né foi foi basicamente concebido por ele então ele também tem tem um, um, um, um interesse especial nisso, é, basicamente enfim, quase, eu digo, quase foram quase todos, né, que eu, que eu, que eu disse. Então, mas é, é por aí que a gente tem interesse de destacar. Do, isso que eu vou ficar lhe devendo, porque não é da, da nossa área, é da área da subsecretaria de, de, que cuida disso, mas também esse assunto. E eu peço ao pessoal da IG, por favor, ainda hoje, é, é, que nos encaminhem. A gente tem, terá maior prazer de dar maior precisão a datas e a, e, a, e, a, e a outros tipos de informação que os senhores precisem aqui. É muita coisa que a gente tem, tem que recorrer às outras áreas, por exemplo, a reunião do presidente, essa bilateral com a, com a com o presidente Duque, do presidente, com o Temer com o presidente Duque, por exemplo, é, está sendo organizada com uma outra subsecretaria, a subsecretaria de assuntos né, da de, de América Latina e Caribe, e, que não puderam estar presentes hoje aqui, então eu estou um pouco dando, dando respondendo por ele de uma certa maneira, mas todos essas, esses dados nós teremos o maior prazer em precisar, data a vocês. Alguém vai a Nova York? O que vocês fizeram para não ir para Nova Mas são os correspondentes de vocês lá, que vocês têm, não né? Bom, o nosso, o nosso embaixador Tarcísio estará lá, né? estará também, obviamente, em contato com o correspondente dos, dos, dos senhores aí, então a gente está... Muito bem. Agradeço, então, a vocês, foi muito bom ver pessoas que eu não via há anos, né? pelo menos, e, e estamos à disposição. E realmente, realmente, as informações precisas, que precisem, peçam a AIG e nós eh, traremos essas informações para vocês aí. Pode ser assim? Tá bom. Muito obrigado, então.